Salve, salve rapaziada! Salve, salve companheiros, companheiras aqui do canal A Margem, começando aí mais um bate-papo à margem, né? Num horário um pouquinho diferente, é... as coisas vão acontecendo, né? Quando surge um horário aí, um espaço, a gente também é... tem que meter bronca, né? E dessa vez vai ser um convidado que, que para mim é muito especial, né? É, devido à temática que que o próprio, né, Que o convidado irá abordar aqui, né? Que é, às vezes, a gente vê em diversos espaços discursos, né? Se falando sobre a questão indígena e tudo mais, mas se a gente não estiver tiver atento, né? Esse discurso ele acaba mais é, fortalecendo, digamos assim, o chamado discurso hegemônico, né? É, na verdade, um discurso oficial, né? Um, um discurso aí documentado aí é, pelo Estado. E recentemente eu tive a oportunidade de conhecer, né? O Jivaniu do Manuel, o Giva, né? Um educador popular. Da, da militância aí né? de longa data é, dos direitos humanos né? da, da luta indígena né? das lutas indígenas né? é importante também falar no, no plural né que se trata de diversas demandas né diversas características aí e tive a oportunidade de conhecer o Givo fazer o, o curso dele né que aí ele é, pode falar um pouco mais se ele, se ele quiser, né, tudo vai depender da dinâmica e da conversa, Apagamento. Opa, voltei, né? Ficou um pouco fora do ar aqui, mas, é, né? Me, me chamou muita atenção, me fez refletir muito, né? A respeito do apagamento é, histórico, né? Digamos assim, quando se pensa, né? A, a luta indígena, né? Quando se pensa os né, então muito se quando se fala né, da, da, da escravização no Brasil né é, o olhar até de setores considerados é, da esquerda ficam muito voltados né para a questão do, dos africanos ali né, da, da diáspora africana ali né, com, com os navios negreiros etc e tal né e os indígenas né esses povos indígenas são deixados de lado, são desqualificados, né? É, o Giva vai poder falar melhor a respeito disso, né? A gente vai poder, né? De forma descontraída, mas bem serena e com posicionamentos é, elaborar aí, né? tocar nesse assunto com mais profundidade. Então, né? quatro horas da tarde, um horário é, não casual aqui no canal A Margem, mas surgiu aí né, de última hora essa oportunidade e eu já estava querendo chamar o Giva aqui para falar sobre essas questões indígenas. Então, o Giva vai tocar no assunto do, da, das terras, do, do território, né, vai falar um pouco da perspectiva dele diante dessa luta contra o capitalismo. Né. Então, antes de, de, de colocar o nosso convidado no ar, pedir para que você que acompanha o um canal, tá, é, gosta aqui dos debates, dos vídeos que eu proponho, é, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Para acompanhar as notificações, isso é muito importante aí para o andamento do canal, né? Nessa regra aí bizonha do algoritmo, mas é assim que funciona, e a gente precisa né? arcar com as despesas, precisa se dedicar, é, e dedicar é tempo, né? E tempo, infelizmente, ele é dinheiro também, tá? Então, vou, vou ver aqui se o nosso convidado já está ok para chamar ele. Né? Só é, terminar aqui a apresentação né? O Giva é educador popular Militante do movimento indígena Colunista do portal 247 E do Correio da, da Cidadania né? Dentre outras ocupações aí Que o, o nosso querido Givanil Manuel Conhecido como Giva Também né, exerce tá? Deixa eu ver aqui que ele, se ele já está Ok Aí eu chamo, eu coloco ele aqui no ar. Vamos lá, botar aqui nosso convidado aqui, tá? O, o, isso. Opa, Gabriel. <risos> boa tarde, meu amigo. Muito obrigado, Gil. Boa tarde, boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. né? Uhum. É, realmente, né, cada canal tem uma dinâmica, né, Gabriel? É, também tem um canal, né, a TV em Baú? Sim, sim. a gente acaba não tendo dinâmica, porque também as nossas emergências são muitas, né? Mas já fazia algum tempo, né, que você havia proposto essa atividade, né, e por N questões, acabou não acontecendo, e é... é tá, nesse momento, né, nesse período, que é um período é, bastante importante, porque traz uma série de reflexões, né, as pessoas estão predispostas, pode estar até predisposta por questões é, utilitárias né, ou, ou por outras questões equivocadas, mas também tem muita gente interessada no debate pelas questões certas. Né. Então, é, nesse, nessa brecha que nós é, propomos sempre o nosso debate, né? que a gente possa ocupar esses espaços que são importantes, que fazem com que a gente eleve o nível do debate da reflexão. Sim, é, isso é muito importante. Né? A gente vai é, caminhando, né? Acho que tem a, a caminhada, ela não pode parar, né? No sentido do, do do movimento né do estar pensando né porque vamos botar assim um sistema né esse conjunto aí de, de fatores que, que, que, que se pretende né ser hegemônico na nossa sociedade eles não dormem né eles não param eles se utilizam também se apropriam né de algumas falas consideradas aí da esquerda e tal até para poder é, reforçar né até para poder proteger esse, digamos assim, esse modo esse modo e esvaziar o debate também, né, Gil? Acho que o, que o que me chamou a atenção né, na sua perspectiva ali, né, sobretudo é, no conteúdo do curso, na, na, na, nessa narrativa, né, que é, até ali no curso eu reconheci que, caramba, não tinha parado para olhar... É, por essa ótica, né? A gente, às vezes, está acostumado a falar ah, os povos originários e tal, aí tu vai ver, às vezes, quem está nessa, nessa nessa comunicação, né? É um, sei lá, um, profe um professor universitário, são pessoas ali que estão, às vezes, até fora do... do... do, do, do, do, do da terra ali, né? Do, do, do contexto mesmo indígena, às vezes é um pesquisador, etc. E tal E meio que é predominante, né? Quando se pensa a, escra a escravização, pensar só pela ótica do, da luta do, do, do movimento negro, né? E mais ainda por uma ótica, né? É, da mídia, né? Por uma, uma ótica do, do do poder constituinte aí, né? Que é, ao longo da história criou documento, criou órgão público, né? Enfim e às vezes é uma maneira até de domesticar, né, é, com, uhum. que, com que domesticar o olhar mesmo das pessoas para que esse, esse olhar não possa se aprofundar e eu, eu vou querer entrar nessa questão do, do aprofundamento com você durante aí a nossa a nossa conversa te é. agradecer te, te agradecer imensamente por ter aceitado aí o convite, né é, vou deixar o link do teu canal também. Teu canal muito bacana, é muito importante, né? Com, com diversos materiais lá que você é, publica, né? Falando sobre a luta, contexto aí da, das lutas indígenas, né? A questão do a relação com o Estado, etc. E, e, e, e tal. E para a gente começar, meu camarada, né? Pedir para é, você ir falando um pouco da sua trajetória, sobretudo na, nessas questões, nas lutas indígenas, né? fica à vontade aí para a gente poder iniciar aí essa essa resenha aí você falou um certo. pouquinho da sua trajetória e tudo mais por favor eu acho que é interessante a coisa da trajetória né Gabriel a gente eu tenho sempre muita dificuldade né de falar né aonde eu estive onde o que eu fiz né sim Porque eu acho sempre também que a gente né é, a gente é o outro, os outros que vieram antes ou os ancestrais, né, e outros é, passaram por diversas situações, uhum. né, que nos fez chegar até aqui, né, e nós somos herdeiros né, dessa tradição, dessas lutas, né, porque no limite o que nós fazemos, né, é uma luta para que a gente possa construir um mundo melhor, né. E, só que é, eu penso que ao longo desse tempo, né, porque eu é, tenho hoje me dedicado mais à luta indígena, porque ao longo desse tempo aqui em Pindorama faltou um personagem, né? E esse personagem é, são os povos indígenas, né? É, bom, eu e é por isso que eu penso que é importante cada vez mais a gente aprofundar essa reflexão, né? Eu comecei minha trajetória muito cedo, né? Eu faço parte de, de diversas famílias indígenas, nordestinas, que foi desterritorializada, que são diaspóricas né? E indígenas aqui nesse território de Pindorama, boa parte deles, os que estão em contexto urbano, né? Sofreram diásporas bom esse processo de desterritorialização reterritorialização ou diáspora me fez chegar né a, ao paraíso do capitalismo que é São Paulo e né? eu pude desde que eu cheguei lá em 81 pude lidar né com todas as contradições do capitalismo né de todas uhum. as ordens né? uma grande crise econômica naquele momento o fim do regime militar é, e também uma reação muito forte da extrema direita, né? O que pouca, poucas pessoas sabem disso e tem isso de memória. E a maior ofensiva da extrema direita era contra os nordestinos, né? Ao qual eu me incluía. Então uhum. tinha um grupo que chamava CCM, que o Mando de Caça aos Nordestinos, que pichava os São Paulo dizendo fora nordestino, nordestino bom é nordestino um outro né? Jogar bomba numa rádio nordestina, que era a rádio atual, né? E eu penso que esse momento foi o que definiu, determinou muito, né, das minhas opções até, até desde então, né? Porque em 82 eu já entrei no movimento estudantil na luta pelos Grêmios Livres, que antes eram os centros cívicos. Né? A partir daí, eu fui me envolvendo já muito cedo também nas lutas é, que é, diziam respeito às condições de vida do povo. Né? É, luta uhum. por moradia. Eu morei na Zona Sul de São Paulo, então, luta contra a violência de Estado, é, direito da criança e adolescente, né? adolescente... Depois é, me envolvi né, na luta contra o encarceramento em massa. Né? Hoje, Sim. nós somos né, um dos países a mais encarcerar no mundo. Né? Hoje, é China Sim. e Brasil, né, que são os dois países a mais. Oh, China, Estados Unidos e Brasil. Não, não Bra Estados Unidos, Brasil, né? China, que a gente não tem os dados, né? mas proporcional, acho que a gente ainda ganha da China. Né? Sim. Acho que é Estados Unidos e Brasil. Antes era Estados Unidos, é, Rússia e Brasil. Nós passamos a Rússia né, é, contra é, com, pela, na defesa né, da desmilitarização, né, uhum. da, polícia, da política da né, política. A gente já, há muitos anos atrás, já via esse movimento de militarização da vida, né, da política. E, nos últimos 15 anos... É, uma militância que sempre me convocou né, exa exatamente pela minha condição, né, mas que eu sempre a tratei de forma muito marginal, não central, porque eu olhava a totalidade e, e queria estar em frente de luta, uhum. em outras de luta. É, Eu tenho me dedicado né, à luta indígena e tenho feito o debate sobre aqueles e aquelas que foram desterritorializadas, foram sendo desterritorializadas ao longo de 523 anos, né? Que sofreu essa enorme diáspora que nós não temos dimensão, né? É, não temos toda a sua dimensão e nem sei se vamos ter em algum, algum dia a dimensão uhum. que foi esse, essa violência contra, né, Os indígenas, as indígenas e os povos indígenas. Isso é quando você fala dessa é, né, de dessa dificuldade, né, da gente mensurar essa essa diáspora indígena, é, o quanto, né, que, que que passa desapercebido até para setores que vão botar assim de esquerda, né, vão botar setores que têm uma crítica, digamos assim, ao sistema capitalista, né, uma crítica a esses movimentos da, da direita, né, começando ali no finalzinho da da, da ditadura, né? É fala um pouco mais para gente, por gentileza, como que foi é, esse, esse deslocamento, né? Na, na própria terra, né? É chamada pindorama, né? Que para os povos indígenas, na, na sua grande maioria, aqui era é reconhecido como um pidorama, né? Uhum essa essa, essa, essa o, o termo que aí o, o Brasil é, é o lance do, do desse batismo né é, colonial certo certo é. eu acho que tem assim umas figuras né Gabriel importante que a gente pode de linguagem né que a gente pode usar né? e tem uma figura de linguagem que não é só figura de linguagem mas é um fato né sim quando um ladrão é, roubar alguém, ele não quer, ser pre... não quer ser pego, né? Ele não quer ser pego, né? E ele vai usar de todos os meios possíveis e imagináveis para não ser pego. Sim. Ele vai sim. negar, né? Ele vai esconder o produto do roubo, né? Ele não vai querer se encontrar com aqueles com, com, com os quais ele roubou, né? Uhum. Então, a nossa história é um pouco assim, né? Nós fomos invadidos em 1500, né? Eu imagino que você deve ter aí 30 e poucos anos para 40 anos, deve ter estudado em livros que dizia que o Brasil foi descoberto. Ah, né? na, escola, Brasil... na escola é batata, né? Essa, é, essa narrativa. Até hoje, né? até hoje deve ter livros didáticos Sim. dizendo isso, que o Brasil ele foi descoberto, ele não foi invadido, né? É, e não tem justificativa, né? Todas as justificativas, né? Que a gente que já foram dadas, elas é, uma a uma, né? Elas foram provadas falsas, né? Sim. Essas justificativas, elas não se sustentam. né? Portanto, é, é, a invasão ocorreu, né? Agora essa invasão, ela ocorre com uma série de outras violências, né? ela ocorre com é, escravização, que ocorreu durante toda a Brasil Colônia, Brasil Império, né? e até hoje ocorre escravização indígena. Né? É, nunca teve essa libertação de escravos indígenas, né? isso é uma falácia, é uma mentira, né? a gente tem uhum. falado bastante disso, e hoje cada vez mais tem mais gente se dedicando a desconstruir essa mentira. Né? Então, a gente tem estupros, a gente tem mortes, a gente tem é, destruição ambiental, né? a gente tem apropriação daquilo que não lhe pertence, né? se a gente pensar na lógica burguesa da propriedade. Né? É, e a gente tem algo que... É, quer suplantar tudo isso, que é o etnocídio, né? Que é negar tudo isso e dizer, olha, não existe mais indígena, né? Então, se não existe mais indígena, o que foi já foi, <risos> né? Então, ninguém pode mais me acusar de ladrão. Sim. Ninguém mais pode me acusar de estuprador. Ninguém mais pode me acusar de destruidor, né? Essa é a lógica do etnocídio, né? Ninguém pode acusar, me acusar que eu roubei né, a propriedade privada de outro dentro da lógica deles, né? Porque a gente não tem essa lógica de propriedade privada, né? Então é, a gente então, Gabriel, você falou algumas coisas que né, é, eu queria pensar, né, com você, com quem está assistindo, né? Porque veja só. No começo do século XX, aí, década de 30, 1930, é, pensadores, né, 30, 40, na verdade, pensadores da USP, seja do campo progressista ou do campo conservador, do, darei dois nomes, Caio Prado Júnior, Oliveira Viana, diziam que o índio é o semi-civilizado, tanto um quanto o outro, para justificar questões diferentes, mas que retiravam o protagonismo indígena. Né? É, tem, tanta, e tem tanta violência nisso, né, como tem Sim. da própria USP, que a gente tem discutido muito qual é o papel da USP, ela foi um aparato criado né, para construir uma identidade nesse território. E veja, hoje nós temos quase 400 etnias, não saiu o último censo mas vamos ver quantas etnias tem. Né? Porque desde 88 para cá, desde o censo de 91, a gente vem crescendo ano a ano, e ano a ano, an censo a censo e censo a censo, vão surgindo novas etnias. Né? A partir das memórias, é, da, da, da memória oral, né? é, que a gente vai resgatando né, nessa processualidade. Então, veja, como é possível você criar uma identidade né, em um território tão diverso? Você quer que um pensamento caiba numa né, quantidade imensa de pensamentos, né, uma diversidade imensa de se organizar. Né? Então, é, tem um problema né, é, na concepção é, que foi criada a USP, né? Já é um equívoco, né? É, já é um equívoco a própria criação, né? De uma universidade que se propõe a ser a elite pensante de um território como esse, <risos> um território continental, né? Sim. E quem são os pensadores? A Família Caio Prado Júnior, apesar de é, reivindicarem muito ele. Para compreender né, a história desse território. A, a família do Caio Prado Júnior é a avocata de indígena, Gabriel. Né? Inclusive, é, o Junco Prado, né, é, o Junco Prado tem, são dois é, parentes né, do Caio Prado Júnior, que eles vão escrever né, é, um livro que é a história de São São José ou São, jo... São José do é o Rio Pardo, uma cidade de São Paulo. Eles Sim. vão falar da escravização indígena nessas cidades. E eles, né, falam no livro que eles, né, as famílias quatrocentonas das quais eles fazem parte, né, é, não querem que essa história seja descoberta porque vai se descobrir que eles foram escravocrata, escravo, escravo, né? E sim, é fácil sim. a gente atestar isso com o livro, né, do João Manuel Monteiro, né, que é Negros da Terra, né, é, que vai falar da história de São Paulo, que vai dizer que até o fim do século, é, até o fim do século é, 18, Majoritariamente, São Paulo, a escravização era indígena. A partir daí, né, do começo do uhum. século XIX, é, é que vai ter escravização negra. Né? E, e aí é importante que a gente faça essas citações... É, para que as pessoas possam saber que tem fonte, tem fonte primária. Se vai lá no livro do, do, do João Manuel Monteiro, você vai encontrar as fontes primárias, né? Ou seja, tem registro disso. Né? Então veja Sim. só. Quem é? Eu estou querendo fazer uma ligação para dizer quem é que pautou o pensamento, né, da elite pensante nesse país, né? uma universidade branca né, com, com escravocratas dizendo como é que a gente tem que pensar. Entende? Sim. E não é à toa que agora, recentemente, há dois, três meses, foi anulado, né, foi anulado o, o concurso que foi feito na USP que era para trabalhadores de vários setores, inclusive professores, que não previa cotas para indígenas e negros e negras e negros. Foi anulado pela justiça. Para você ter uma ideia, para a gente ter a dimensão do que que é a USP, né? é, dentro desse processo de afirmar ainda, né, uma forma de pensar os povos indígenas, né as negras e negros e a diversidade que é esse território, né? Quer é fazer caber um pensamento, né, para toda essa de pensar me percebe? Sim, é isso. Então, tem um... uma, é, é, Gabriel, tem um problema ah, muito deu... grande, né? E a gente deu uma é travadinha só desse a gente. É... É deu uma travadinha? Pode, pode, pode, voltou? pode prosseguir. Voltou, voltou. Não, e a gente é vítima ainda desse pensamento, percebe? Desse pensamento, desse pensamento hegemônico, né? Que Sim. A sua matriz de pensamento é a matriz eurocêntrica, né? A matriz eurocêntrica foi construída por seis países, percebe? Seis países disseram: olha, vocês devem pensar assim, né? É, nos países que são é, colônias, ex-colônias, e que nos serviram e nos servem até hoje. Porque vocês não podem pensar diferente de nós. né? Porque vocês não podem ter identidade própria. Porque vocês não podem construir o pensamento de uma outra forma. Percebe? A gente vive se deparando com isso, né, Gabriel? Eu lembro de algumas questões, por exemplo, eu tenho duas situações interessantes. Né? Uhum. Eu, quando era criança, vivia no terreiro com mais velhos, né? e uhum. o meu avô, a gente no terreiro, é, fechava o céu e ele dizia o seguinte, olhe, é, eu dizia, avô, vai chover. Ele falava, não, não vai chover. Aí eu ficava ali, menino, né, querendo entender, né? e aí não chovia. É, tinha dias que o céu estava limpo e o meu avô dizia vai chover, vamos para dentro é, eu falava mas o céu está limpo vô. ele falava, não, mas vai chover a gente entra... aí a gente entrava cinco, 10 minutos depois chovia é, em 2010 mais ou menos eu, fiz, eu ajudei a organizar uma série de expedições para os Guarani Caioá território Guarani Caioá Sim. E eu lembro que um dia eu estava com o Ládio Veron no terreiro, também na aldeia, né? É, e aí vinha uma nuvem é, no, em nossa direção. Eu falei: Ládio, vai chover. Ele falou: Não, vai não, Giva. Está vendo aquele acero de cana lá na, lá na frente, né? Porque. É, a cana e a soja invadiu né, os territórios guarani Kaiowá e de outros povos também. Aí eu falei, sim, ele falou, a chuva vai dar a volta ali e vai embora, Gil. Olha. Né? E aí eu ficava esperando a chuva chegar e realmente, naquele ponto, a chuva voltava, né? ia para outro lugar. Isso quer dizer o seguinte, né, Gabriel, estou dando esses dois exemplos para dizer o seguinte, a gente não tem uma relação... Né, antropocêntrica a gente tem uma relação com a natureza né que não se consegue explicar assim pelo a racionalidade cartesiana Sim. né Sim. a racionalidade cartesiana não consegue alcançar muita coisa que não consegue ver porque se penso logo existo né você só existe porque eu penso É. você não existe porque você tem vida própria. Percebe? Porque você o tem uma Simas, característica, outra característica. O nosso Sim. camarada Simas fala muito disso, né? Eu, é, qualquer ritualizo, logo existe. O né? ritual, ele, ele, é, ele é muito potente, né, o, o, o Giva, para pensar essas questões da, da relação com o meio ambiente, com o espaço. Né? Sim. Sim, não. E aí é isso: né o, o antropocentrismo ele é, se permite impor uma racionalidade é, destrutiva, né? que é bom, por, por exemplo, ouvir gente também como o Nego Bispo, que é quilombola né? e tem discutido o que é o significado né, dessa cultura judaico-cristã, eurocêntrica, né? uhum. suas imposições, suas imposições de ruptura com a natureza. É... Então, assim, esta lógica... né? ela é essa lógica que construiu esse mundo que é um mundo né que a gente visivelmente as pessoas estão adoecidas né adoecida porque rompeu a relação né com, quem, com o com que você é porque né, não é razoável dizer que a gente não é parte desse planeta né todo toda a, a, a nossa fonte de pesquisa chega a um lugar só, que nós éramos a mesma coisa, né? Nós, nós fomos uma, uma estrela que explodiu, enfim, que, né, a partir de um determinado momento, assumiu determinadas características, mas nós uhum. fazemos parte de um todo, né? Nós não somos, porque pela nossa vontade individual. Né? Então, essa ruptura né, é, com a natureza... Né, nos provoca esse processo de adoecimento e este adoecimento faz com que a gente, né, é, destrua a nossa morada, né, destrua o planeta, é, observando que está sendo destruído. Você veja, né, a gente tem o Painel do Clima que junta milhões de cientistas pelo mundo, que o último comunicado do Painel do Clima é um é um comunicado cansado. Né? eles vêm, fazem o um comunicado dizendo, reiterando os nossos comunicados anteriores, nós temos pouco tempo para reverter esse quadro catastrófico de destruição, temos que reduzir 1,5% de emissão de gases, né? senão nós estaremos é, numa situação de irreversibilidade e que terá gravíssimas consequências a gente está vendo tudo isso, né? Qual é o movimento que a gente está fazendo para reverter isso? Nenhum. Bom. Então, é, por que então os povos indígenas, é, Gabriel, por um lado, né, é, incomoda e por outro lado, né, é um dos caminhos possíveis, né, para a gente fazer. Vamos dizer uhum. assim essa concertação de relação ser humano natureza né é, primeiro que a, su, a nossa presença né ela lembra os colonos capitalista de que nós existimos que nosso território foi invadido e que o capitalismo é um grande roubo né que a, atrás disso é, vieram várias violências né o, a escravização, a cultura do estupro, né, dentre outras questões. Né? E se a gente for pensar na lógica do capitalismo, é, que tem a propriedade, a propriedade privada como algo sagrado, então, negar a nossa existência faz parte da sua existência. Entendeu? Por outro lado, né, a... a quem né, tem alguma perspectiva de é, ter continuidade ainda da existência humana, porque é exatamente isso que está em risco? Se o planeta está em risco, a existência humana está em risco. Vê, Gabriel, acho que ontem, antes de ontem, eu falava com alguém sobre como que nós fomos jogados aos leões né? a maioria da humanidade. É, é, é, pelo pelo é, capitalismo, né? É, Sim. Então veja só, o capitalismo, olha, veja só, os, os, a, a burguesia, né? Ela hoje está construindo bunkers. Você vai na Nova Zelândia, bunkers, né? Em alguns é. lugares, bunkers, porque eles aí têm a ideia que eu construir a partir da Nova Zelândia, né? Tem toda uma discussão sobre a Nova Zelândia, né? Por quê? Porque eles já, já dão como certo a destruição do planeta. Sim, e que exatamente. esses bancos são montados para é, sobreviver a essa destruição durante 100, 200 anos, que aí o planeta vai se reconstituindo. Né? Ou seja, cabem pouquíssimas pessoas. E quem são essas pessoas? Só para a gente, quem está nos assistindo, só fazer uma pequena busca né, para saber quantos por cento por ano a economia do bunker? 6 mil por cento, Gabriel. 6 mil por cento. Não tem no planeta setor que cresça tanto quanto da economia do bunker. Uhum. Percebe? Então, é nessa lógica destrutiva que esse pensamento está né, levando. E aí, quem é que pode reconstituir né, a relação ser humano-natureza. Quem é que pode propor né, é, novamente construir sociabilidades? Porque nós destruímos, temos destruído. Né, o hiperneoliberalismo, é, hiper é, um dos últimos ataques, é na nossa sociabilidade. Por que ataca a nossa sociabilidade? Porque é na nossa sociabilidade que nós construímos Relações, solidariedade. Então, a gente vai ver associações de bairros destruída. nós vamos ver sindicatos destruídos, nós vamos ver né, tentativas e até destruição de partidos políticos. A, as, o, o grande ataque né, que fez, tem feito por último, é nas escolas, é das escolas. Né? Em uma certa medida também, não nessa compreensão familiar que se tem, mas, por exemplo, um ataque às famílias também, né? porque é muito forte ainda os vínculos de sociabilidade na família, é onde a gente pode se apoiar mais, né? não nessa concepção de família burguesa. Sim, né? sim, mas que questão que foi... do afeto, né? da, da, da articulação... Exatamente, exatamente, percebe? Então, e com os povos indígenas, né? não, né? eu estava vendo ontem é uma música do Jean Ramos né? Cartão postal é, E eu ouvindo a música Toda vez que eu ouço essa música Eu acho muito interessante Porque eu andei durante muitos dias Uns 15 dias com os pancararus né? E imaginem, Gabriel Você saber é, Quem é cada uma das pessoas De um amplo território né? Acho que tem 30 mil pancararus E todo mundo sabe quem é todo mundo Percebe? É, é, é, isso, é muito é, é, é forte, igual, né, Gabriel? Aquilo que o Davi Yanomami fala, né? Olha que riqueza que nós temos, né? Uma criança nossa conhece 200 tipos de plantas diferentes e sabe para que serve. Olha só que coisa, né? Então, é disso, né? Que eu tô falando, uhum. né? É dessa possibilidade de saída é, que eu estou falando. E não quero aqui também idealizar os povos indígenas, que a gente tem problema. Né? Outro dia falaram, não, mas não é possível uma deputada indígena de direita. Claro que é possível. Né? Claro que é possível. Né? É possível Sim. ter de direita, né? não só de direita, mas com diversas outras características, porque a gente vive num mundo que essas características estão colocadas para nós, né? Estão interferindo diretamente na nossa subjetividade. Isso é a mesma coisa que dizer, ah, mas um indígena com celular, <risos> né? É. Claro que vai ter celular. Porque aí é uma Tamanha tamanho violência, né? O tamanho é violência, né? Que de, de, de, de invasão, né? a invasão do do do, do território, a invasão da, da, da dignidade, né? A invasão dessa subjetividade que você coloca, né? um, sei lá, um indígena não utilizar o celular, né? Sim, então, você estabelecer que tipo, como você vai estar, né? Então, é isso, né? Então, mas, veja, eu penso que essa repactuação, né? Eu tenho falado bastante disso. O Nego Bispo e outros têm falado de... Né, é que hoje são né, as figuras, Nego Bispo, Joelson, da Teia Sim. dos Povos, é, Davi Anomami, é, é, o Ailton Krenak, mas nós temos mulheres, mulheres maravilhosas, assim, que têm é, um pensamento potente. Eu tive com a Leonice Quilombola numa uma mesa em... em em Alagoas e Maceió, no encontro de negros e negras, indígenas e quilombola, mulheres maravilhosas, não lembro de todos os nomes, porque eu estava na mesa com a Leonice, que é maravilhosa, né? uma pessoa maravilhosa, precisa ser conhecido por mais gente, né? é, que tem um pensamento muito potente, que está pensando questões é, importantes né? relacionadas à água, muito potente a fala dela. Né, tem muitos mestres mestras aí né, que têm um pensamento que supera esse pensamento antropocêntrico, eurocêntrico, né, e, a, e aponta para uma perspectiva de vida, né, é, que são as nossas confluências, né, em lugares diferentes, mas que nós estamos incomodados, muito incomodados com esse mundo que se impôs a nós. Né. Muito incomodados, eu acho que o pensamento potente vem, tem vindo daí, né? É, as saídas, né? Elas virão daí, né? Eu não, não vejo sem né, saída, saída, né? Lomito, né? Agora, sempre pensando nisso, né? Que a saída não é individual, né? Porque nós, inclusive, enquanto humanidade, Gabriel. Nós só evoluímos porque nós éramos uma espécie solidária. Nós não éramos uma espécie individualista, mas sim, éramos uma sim. espécie solidária. Entendeu? Então, a individualidade é nossa, individualização, a individualidade é a nossa destruição. Nós temos que ficar muito atento a isso. Né? Nós temos que ficar muito atento, nós temos que combater isso, nós temos que enfrentar isso, nós temos que reconstruir né, as nossas relações afetivas. Porque isso está muito, tá muito presente, né, Ajeva? Essa questão Pode... da, da individualização, né, do, do cada um por si. Sim. Está me escutando? Essa, é tá, tá, tá, tá. essa é uma lógica né, hiperneoliberal. Né? Essa é uma lógica hiperneoliberal. Quando a gente nos individualizar, também será. É fácil também de nos substituir. Uai, se a gente individualiza, se a gente não luta coletivamente, né, esse processo de, não sei, que revolução industrial que nós já estamos, sexta, sétima, não sei, né, é, mas a, a, a, a quarta, quinta, né, é, porque está entrando aí o, o novos elementos, né, a própria internet, a IA, né, é, inteligência Sim. artificial, né, que está provocando mudanças, de uma forma muito muito veloz, né? É, não sei como é que está sendo nominado mais que, que, que estágio de mudanças profundas nós estamos tendo, né? É, no processo produtivo, né? Que interfere em todo o processo de produção da vida, né? Porque o capitalismo estabeleceu que tem que ser uma forma só de reprodução da vida. Né, explorando os recursos da natureza, explorando é. a mão de obra. É isso que o capitalismo é, impôs. Agora, se você tem uma revolução é, de inteligência artificial é, é, articulado com robótica e tudo mais, né, você deixa de, é, o ser humano deixa de ter importância. Entende? Sim. É, sim. destrói os recursos... É, do planeta, você descarta o ser humano, né? por isso que você tem a criminalização né? é em massa. Né? Por isso que a, a, a quem vai discutir bastante isso, e a gente né, saúda a Angela Davis, é a Angela Davis, que ela vai discutir o que? O Estado penal. Né? O que, que é o Estado penal? Encarcerar e explorar a mão de obra. Ou seja, uhum. vai explorar a mão de obra com a mais é, no, no que é chamado de mais valia absoluta a escravização na verdade né que os Estados Unidos é que impõe esse modelo e o Brasil né aí é o Estado brasileiro mesmo né Não é o território de Pindorama é o Estado brasileiro uhum. né e vai é, vai é, reproduzir isso aqui né e, e, e... E aí, né, nós somos os descartáveis. A gente precisa entender que somos os descartáveis é, nesse mundo. Né? E aí, é, se a gente quer não ser mais descartável, a gente precisa enfrentar né, esses processos de destruição, de criminalização. Precisa entender, inclusive, a criminalização, não por uma ótica moralista que o colono capitalismo impõe, mas é, pela lógica... Da exploração de mão de obra. Tinha uma época que eu estava estudando muito, porque eu estava militando. Escrevi um livro sobre né, Quebrando as Grades, né, Liberdade Incondicional. Escrevi, não, eu escrevi e organizei, né, porque outras pessoas Sim. escreveram junto também. Uhum. E, e eu é, lia muitas notícias sobre encarceramento, e eu li uma notícia que era interessante, né? na economia do, do jornal Folha de São Paulo, que um especialista dizia o seguinte, tem mais gente é, presa do que gente na Bolsa de São Paulo, na bolsa, na bolsa. Entendeu? E aí esse especialista dizia, precisamos explorar mais a mão de obra de que está encarcerado. Percebe? que não era não era nenhuma alternativa é, de humanização não era esse debate o debate era de exploração e não, não tinha nenhuma preocupação com esse processo de encarceramento né e esse modelo econômico né é, de mundo é, esse modelo nos vê assim como descartáveis né ele anuncia isso o tempo todo ele está dizendo isso o tempo todo está dizendo outra coisa né entende é, é é aquilo que os anômanes é disseram na década, aquilo que os Anomami disseram na década de 80 que o Davi é ótimo né que os xamãs disseram os morubixaba disseram o céu está caindo e é o que o Davi Anomami arremata né ele arremata dizendo né, que esse é o mundo dos homens da mercadoria. e os homens da mercadoria não estão Sim, preocupados homem. com a vida, o bem-estar do planeta, o bem-estar da, da, da humanidade. E Isso está mais do que escancarado, né, o, o Giba? Esse projeto ele ele está mais do que escancarado, né? Ele está mais do que é, declarado, né? Essa guerra está mais do que declarada, né? Sim. É uma guerra, é uma guerra é, permanente, né? Eu acho que o Ailton ele vai dizer naquele filme Guerra no Brasil, né? Que não tem é, que sorrir ou ser feliz, né? Porque nós estamos em guerra, né? Ele, ele fala para inquisidor ou para o que inquisidor dele ali o repórter, a repórter, né? Assim. Ele diz, Olha, não tem, por que estar tá feliz, né? Porque nós estamos em guerra. Os nossos mundos estão em guerra. Né? E aí ele queria dizer esse mundo né, que o colono no capitalismo é, criou. Né? É porque é bem escancarado, né? é, é, você foi falando aí, né? é, me vem à cabeça ali o Estado, né? o Estado ele, ele, ele, ele, né? já surgindo para poder é, criar esses né, mecanismos de controle, né, digamos assim, de uma certa é, domesticação, de um certo apagamento né, é, com relação a esses saberes, né, com relação a essas virtudes né, dos povos indígenas. E pensei muito aqui também na, na, na questão mercantil, né, que é esse, esse massacre né, em, em, em todos os aspectos, seja o aspecto físico, é, emocional, cultural, né, que é de não é, aceitar em hipótese alguma que um determinado povo, uma determinada cultura conceba né, a, a relação ali com o meio ambiente, com os recursos naturais, de uma maneira é, do não acúmulo, né, de não extrair aqueles recursos para transformar em mercadoria e transformando em mercadoria, transform, é, é, gerar acúmulos de riquezas, né? gerar o acúmulo de capital. É muito é, escrachado, é muito escrachado. Né? É, é muito escrachado. E, e, e quando você foi falando isso, é, me, me incomoda, e aqui também não, não, não é nenhuma questão moral, não é, não é porque eu sou anarquista e o canal é anarquista que eu vou tecer esse comentário aqui, mas me incomoda muito. E também não estou lá para saber como que é essa articulação dentro dos partidos, dentro da, da, da, da, da, do ambiente institucional das esquerdas, né? O medo que eles têm, aí, beleza, tem a questão eleitoral, etc., mas o medo que eles têm de, de, de, de, de, de efetuar ou efetivar um debate minimamente honesto, decente, né? Ao estar apontando, né? alguns elementos, a estar tá apontando é, é, o, o perigo que é o agronegócio, né? a estar tá fazendo certos apontamentos com oligarquias, com questões da, da, da, da, da, da, de uma hidrelétrica, de uma siderúrgica, como que isso afeta ali, né? é, absurdamente a, digna, a dignidade ali dos povos né? que ali estão... É, é, contaminação de rio, né, é, então a gente vê que há, há um discurso também de, chamado progressista, né, que ele ele, ele ele não bate de frente, digamos assim, com esse sistema, ele não, não bate de frente com um colono capitalista, ele não bate, ele tenta, sei lá, negociar, fazer algum tipo de, de, de, de comunicação, de diálogo, mas que a gente agora recentemente, sobretudo na pandemia, né? lá o que aconteceu com os povos Yanomami, e que acredito que com outros, com relação à contaminação é, da, da, da, do, do vírus, a, a, a, a desnutrição. Né? Então, quando você fala isso, né? você falou isso no curso, vem falando isso em, em, em diversas situações, e agora a sua explanação também veio nesse sentido, é, o cenário ele se a gente for analisar de forma bem fria sem querer romantizar o cenário ele é bem complicado né e, e os povos indígenas eles precisam eles precisam de uma ajuda de uma parcela da sociedade né mais ou menos o que os zapatistas é, fazem lá no México né aqueles contam com uma parcela lá da, da, da, da sociedade ali para poder é, reforçar esse, esse discurso, essa ótica, né? essa perspectiva dos povos indígenas que é negligenciada de uma forma deliberada pelo discurso oficial, pelo discurso até mesmo das esquerdas mais partidárias. Né? Que, que, que, que sugestão, que, que, que alternativa com né? relação a, a, esse, a esse cenário, com é um cenário extremamente hostil Violento que violenta não só a, a, a existência do, do, do, do, dos povos indígenas ali, né, que vão perdendo as suas vidas, mas a violência ali é, da, das, das, das culturas, das dignidades, né, da, da maneira de, de, de se conceber diante de um território, né. É, eu vi recentemente aí um, um, um filósofo falando, ah, o homem. Que, que preserva a árvore, alguma coisa assim. Um homem que olha para é, que anda na Floresta contando as árvores ou analisando as árvores, ele é considerado um, um vagabundo, né? E o que desmata lá, né? O que mata ali as árvores, as espécies, é considerado lá um, um empreendedor, né? É, a gente já vem, né? Desde 1500, né? Acho que é, eu vejo muito uma espinha dorsal se estendendo, né? começou lá com a, com a invasão, com esse roubo dos europeus, aí vem colônia, aí vem a questão imperial, aí, é, agora estamos né, numa, numa democracia, sei lá, é, acho, não sei se dá para chamar de democracia, mas pelo uma, menos uma democracia liberal burguesa, e esse movimento da, da, da retenção, né, de, de reter terras, de, re, de reter o tempo de reter a autonomia dos diversos corpos, sobretudo dos, dos indígenas e dos da, da, da diáspora africana, né? Como que você analisa assim? É, o que que você tem como sei lá como, como uma visão, como uma perspectiva de de passar esse comunicado, né? Passar esse recado é, como estabelecer aliados, né? aliados não no sentido do Estado, nem dos partidos, mas os movimentos sociais. Né? Tem, você citou aí o Joelson da, da Terra dos Povos, né? que fazem ali um trabalho bem bacana ali na, na, na articulação dos, dos, dos diversos por, povos, né? os sem-terras, os é, camponeses e tal, mas ainda é muito insuficiente. Né? Pô, a gente está num país cont, cont, em dimensões continentais. Né? Como que você... Ver assim, essa essa questão é, é, pela via da autonomia, pela via da, da, sei lá, da, da, das comunidades? Por gentileza. Então, eu acho que tem algumas coisas que é importante, Gabriel, a gente separar, né? É, porque é isso, é um momento muito complicado, né? É um momento que se apresentou aí, né? Um avanço da extrema-direita e o avanço da extrema-direita, não é? Não é qualquer coisa, foi um avanço extremamente Sim. violento. E se você pegar as falas, escrevi um texto sobre isso, as falas do ex-presidente, né? nós, os povos indígenas, é, eram os principais inimigos, e, é, e ele assim o agiu né, como tal. né? É, é, na, em toda a campanha dele, antecedendo a campanha, você vai ver que as piores falas dele são contra nós. Né? então essa é uma questão então a gente tem que entender essa questão de que é o seguinte né? os partidos estão servindo de esquerda agora né? de anteparo né? para o avanço maior do fascismo do nazismo Sim. certo? é isso essa é uma, essa, esse é um papel entendeu? é o melhor papel? não, não é o melhor papel mas é esse papel que nesse imediato né, eles estão fazendo. Isso é uma coisa. A outra coisa é que é a seguinte, eu não busco, para além disso, mais nada dos partidos políticos, entendeu? Não busco mais nada. Veja, não vamos é, confundir partido político e organização coletiva. Né? Partido político faz parte da lógica e da institucionalidade burguesa, Sim. certo? É, essa estrutura foi criada para atender né os interesses da burguesia né o Pachucanes é, que é um pensador é, do direito né ele vai dizer que inclusive o estado o direito é para realizar os interesses do capital bom certo o estado e toda a sua estrutura bom isso é uma coisa a outra coisa né é que eu acho que quando a gente olha para cá, a gente esquece de olhar para nós. Né? E, olhando para nós, eu acho que as tarefas de pensar essas questões que você está colocando são tarefas não, tarefa do povo, organizado nas suas organizações populares, que de fato são organização popular. Né? É, eu não sei, Gabriel, eu acho importante, quando você tiver a oportunidade, de participar de alguma atividade da Teia dos Povos. Logo, logo em Pernambuco tem né, alguma atividade da Teia, né? Mas a gente tem uma afinidade, né, com a Teia, acompanha a Teia, Sim. enfim, né? Que tenta construir essa síntese de baixo, né? Dos que lutam pela terra, das, das negras e negros, quilombolas e indígenas, né? Está tentando fazer isso. Uhum. E eu penso e não tem acho que espaço hoje né é, para organizações coletivas né de, de que pensem um outro projeto que não tem que, que não tenha é, de fato né honestidade na sua ação percebe e não tenha honestidade é, na sua ação né? Então, é, eu penso que tem uma série de outras é, experiências que estão sendo criadas e que estão sendo criadas né, é, de baixo para cima, né? estão sendo criadas sem partido político, percebe? E que é, também faz parte de um processo de maturação. Né? É que algumas figuras falam e que eu gosto desse pensamento, está se construindo né, um movimento topeira, que não é um movimento muito visto, mas ele está escondido e está acontecendo, né, uhum. é, esse, esse processo de recomposição das relações, porque a gente precisa se recompor conosco, percebe? A gente precisa reconstruir laços de afeto, laços né, de confiança, laços de solidariedade. Veja, e a nossa ação, se a gente pensar o que é a violência do colono-capitalismo, o que é a violência dessas formas que o capital foi, é, foi assimilando, né? que é o neoliberalismo, que é o hiperneoliberalismo, né? é de uma violência enorme que está em tudo quanto é lugar. E a nossa ação é uma ação muito mais lenta, né? Que é uma ação de afirmar o ser humano, né? De dizer, uhum. olha, e que também ao afirmar o ser humano, a gente, todos esses grupos que estão surgindo, estão dizendo: olha, tem algo aqui que a gente precisa se contrapor, que é o antropocentrismo, que é o eurocentrismo. É importante a gente afirmar as nossas relações solidárias, né? Percebe? É importante a gente fazer a defesa do planeta. Não é possível, por exemplo, alguém de esquerda hoje é, discutir que né, é, a grande questão que está colocada para a humanidade né, é a contradição capital-trabalho. Que a contradição é capital-trabalho-natureza. Uhum. Né? É essa a contradição que está colocada. Porque a, a, a, a, o capital né, é, impôs... Uma dinâmica destrutiva ao planeta e destruir o planeta é destruir a nós mesmo E nós é, sendo destruído né? É, não existe contradição capital-trabalho porque não existe nós para discutir essa contradição. E você fala muito disso, né? O, o, o Giba, dessa centralidade, né? Que é entender essa luta por uma por uma defesa da vida, né? Por uma defesa do meio ambiente para depois a gente pensar essas questões né, trabalhistas. Não, a gente precisa pensar em paralelo, né? A gente precisa pensar tudo junto. É a mesma coisa que as pessoas não, diz, diz, não, mas a gente essa questão da mulher é uma questão menor no debate que um outro projeto de sociedade. A questão indígena, a questão negra, a questão LGBT queima é mais, né? Sim. Ou tantas outras questões, né? Porque nós dizendo o quê? A gente quer construir um outro mundo. A gente quer construir uma sociedade emancipada, a gente requer repactuar nossa relação é, com a natureza. É fundamental se a gente não repactuar. Adianta a gente ter né, é, governo de esquerda que continua destruindo a natureza. É. A gente não vai continuar emitindo gás carbono, a gente não vai continuar alimentando né, o aumento climático. A gente vai. Né? a gente tem que fazer um outro processo. Né? A gente não precisa, não precisa é, é, é reverter esse quadro de destruição, a gente precisa reverter esse quadro de destruição. Né? Então, a gente precisa, é, em várias dimensões, porque não adianta né? a gente vai superar o capitalismo é, uma com essa perspectiva desenvolvimentista, a gente vai esperar o capitalismo sendo machista com as nossas companhias? A gente vai superar o capitalismo sendo racista, sendo LGBT Não, né? <risos> Entende? Tem que ser Por isso diferente. que é, é, é inviável, né, cara? É, é inviável demais é, é, é, querer esperar que um discurso, digamos assim, progressista, mais institucionalizado, né, venha ajudar, né, ajudar de forma no, no sentido de transformar mesmo, né, porque essa essa questão do desenvolvimento, né, era é muito complicada, porque pensar em desenvolvimento é você pensar na exploração, né, você pensar na na extração desses recursos, né, é, que para a maioria do, do, né, dos povos indígenas ali, de quem está ali na terra, ali cultivando né, preservando, é, é incompatível, né? não, tem, não tem como pensar, é, ah, vou, é, pensar num discurso que estou ah, olhando a questão indígena, mas estamos aqui desenvolvendo também, estamos né? aqui com um agronegócio aqui, a, as atividades agropecuárias aqui estão. A, a, a, né, rolando aí que a, a todo a todo vapor né é, é preciso ter esse, esse posicionamento né para fazer é, é, através né tem a teia dos povos através de, de alguma de, de, de movimentos de, de assembleias, de determinados eventos mostrar para a sociedade né ó a luta por terra aqui né a luta por território tem um fator agora gente ela é fundamental para a gente pensar a nossa existência, né? Acho, né? Tá, o e som, o som. Você vê, abriu, né? Abriu, você abriu. veja né, que a questão, a questão da terra é uma questão central hoje, não é uma questão menor. É uma questão central, né? A luta pela terra. E sempre foi nesse território aqui, sempre foi uma questão central. Novamente, nós voltamos, né? para a presença dos povos indígenas, percebe O quanto que ela é, coloca né, contradição para o, próprio, para, para, para o próprio capitalismo. Ou nós existimos ou o capitalismo existe. Né? Por isso que eu costumo dizer que todo indígena é anticolonialista e anticapitalista, percebe? Sim. Não tem, Porque não tem é, espaço. Não tem, não tem espaço né? é, sendo bem honesto, né? assim, fazendo uma uma análise ali honesta no, no, do, do ponto de vista do, de objetivos, né, o, o é uma um pensa né, o, o território, a terra, digamos assim, com, com, uma, com um posicionamento mais íntegro, né, com um comportamento mais íntegro de compreender ali, pô, de, de, de, de fazer uma leitura do, do, do, do ambiente ali, ó, vai chover, não vai chover, ó, essa nu essas nuvens aqui, ó, elas vão dar a volta ali, ó, o vento vai jogar elas para aquele lado lá. Né? É, a questão das espécies, né? a questão da relação é, até com a, com a espiritualidade, né? que eu acho que é um, é um tema muito importante também, e que, lendo esse livro aqui, é do... Não sei se vocês estão ligados aí, Coisomopoéticas do Refúgio. Está aqui, ó. deixa eu... Eu não, a pronúncia é Dennetting, Tom Ambona. Não sei se é assim que se pronuncia. Peço desculpa se estiver errado. Mas ele tem, ele tem aqui uma, tem uma passagem nesse livro. Eu vou ler rapidinho. É, é, é, é, é curto. Eu botei, eu até mandei acho que para você, Giba, que é, é o seguinte, né? Abre aspas aqui. É, é tempo de acabar com essa fábula da floresta virgem, que ressoa como um convite. Aí ele utiliza aqui, né, ao estupro. A expressão floresta virgem, que surge é, durante a conquista das Américas, remete à imagem bíblica do Jardim do Éden. A ideia de uma natureza inocente, pura, autêntica, pois nunca tendo sido penetrada pelo homem. A metáfora, de uma floresta virgem não é anódita. Ela ecoa o princípio jurídico romano da terra nullius, o qual ao definir uma terra como sem donos, né, entre aspas, tornava antecipa antecipadamente é, legítima sua colonização. Então aqui, né, quando vem o, o europeu lá, o rei, seja lá quem for, ó, uma terra virgem sem dono, opa, se é sem dono, então, o primeiro que se apossar ali, né, usa, se utilizando da sua violência, aí ele como, continua aqui, né? A doutrina cristã é, da descoberta, né, descoberta entre aspas, formulada em 1455 por uma bula papal, estipula que todo monarca cristão que descobrir terras não cristãs tem o direito de, de, de proclamadas suas, pois não, pertence, né? pois não pertence a ninguém. Aí fecha as, as coisas aí dessa, dessa passagem. Né? Eu, isso, é, é, povos não cristãos, né? Povos não cristãos, ele fala, não é isso? Na bula? É, a doutrina cristã, né? essa doutrina é? judaica cristã, Sim. da descoberta formulada... É, Sim. É, é essa bula né? papal estipula que todo monarca cristão que descobrir terras não cristãs. Não cristãs. Entendeu? Agora veja só, Gabriel, que ano desse esse, esse documento? 1455. Um, quatro, cinco, 1455. Né? Antes... 1455. Ou seja, é, 30 e poucos anos antes de chegar. Né, de, da, da invasão em Abiayala, né e 45 anos da invasão né, é, em Pindorama. Percebe? Então, essa história da invasão ela vai derretendo. Né, veja só toda a imagem que é construída, né, aquilo que você havia falado, né, terras virgens. Né, ou seja, e ao, ao mesmo tempo, né, é, coloca né, uma violência enorme para as mulheres, inclusive, percebe? Mas que também é uma, uma legitimação, é uma construção né, da cultura do estupro, percebe? Como é violento... Sim, o, o, o, o, o termo, é, né Aliás. é? Né, essa cultura eurocêntrica, judaicristã, antropocêntrica, percebe? Né? Então, é, é, é disso... Que nós somos vítimas, né, alguns diziam assim, não, o, inclusive o Ailton, né, que eu tenho falado, é, eu gosto muito das falas dele, é um, para mim, um dos grandes pensadores, mas não, no, no filme é, Guerras do Brasil, ele fala, não, chegaram aqui, a gente podia ter derrotado, chegaram aqui durante 100 anos, nós cuidamos dele, não cuidamos, não, nós recebemos, porque recebíamos todos os, os grupos diferentes que chegavam nas nossas costas, né, os vikings chegaram aqui muito tempo antes, né? Tem registro aí que data do ano mil, é oitocentos, né? Mil, né? Eles já estavam por aqui negociando com a gente, certo? Então não era novidade para nós, né? Não é um estranho. Agora, é, qual foi a postura do, do do europeu? Eles vinham dois grupos que vieram de um guerra de 800, Gabriel, né? extremamente preparados para a guerra. Eles já sabiam desse território. Eles vieram para cometer todo tipo de abusos e violências. Sim. Não é à toa que o seco de Iguaraçu, de Iguaraçu é da de 1530. Né? Que os caetés combateram, os portugueses. Não é à toa que é, a Confederação dos Tamoios é 1440, mais ou menos, que também combateu. E combateu por quê? Porque os europeus já chegavam aqui e nos escravizavam. E tanto um quanto o outro combate e que eles foram derrotados, né? nós fomos traídos, traídos por eles, porque teve Sim. a Armitícios, né? E eles foram lá, no caso de, de, dos tamoios, que está amplamente registrado, se reorganizaram, né? E voltaram dois anos depois, né? Com uma frota enorme. A gente sabe o que era a escola de Sagres, nós sabemos o que eram os portugueses na navegação. E vieram aqui, né? E traíram os tamoios. Sim. Traíram os tamoios, percebe? Então, não é aquilo. aí sim eu concordo com o Krenak. Né? Meu povo está em guerra com o seu povo. É uma guerra permanente. Sim. Porque eles vieram de uma cultura de guerra né? e vieram né, para nos submeter. Eles vieram para nos submeter. Percebe? A partir dessa expansão mercantilista, colonialista né? e exploradora. Além o gívo, é a poeira. É, a, a novidade, Gabriel, É importante dizer, né? Quando se fala de iluminismo, né? Tem livros aí. Até é, vou pegar um livro esses dias. Sim. É... Deu uma travada aí no, no nosso Giva aí na tela dele. Vamos ver se ele se ele volta enquanto ele não não volta né a imagem dele congelou queria agradecendo aqui né é a Karen Quinte surge é assim se, se que se pronuncia se eu tiver errado eu corrija aqui é a casa né do Oli ou do Oli agradecer tá a participação aí de vocês né um horário aí um pouco diferente do que a gente está habituado geralmente faz esse bate-papo né, a partir daí, das sete da noite. Né? Vamos ver aqui, ele... caiu o sinal dele aqui, quando ele voltar aqui, eu coloco de novo o nosso camarada Giva né, nesse bate-papo, que é muito importante. Estamos né? aí, estamos junto aí. Muito obrigado aí pela participação, né? o quanto que a gente tem muito para poder refletir, pensar, né? E sobretudo não desanimar, né? Embora o cenário seja a realidade ela seja muito muito complicada, né? O nosso amigo Giva citou aí, né, a questão da extrema direita do, do desses grupos, né, neonazistas, fascistas. Isso faz com que a gente nosso olhar fique redobrado, né? Aí, não, não, não. nos diversos espaços, ruas, cidades, bairros, né? Porque até uma questão vou esperar hoje Gil voltar que eu que quero levantar, é, levantar aqui para ele, porque muito se fala, né, da, da questão indígena, como que os os indígenas deixaram, etc, e tal, né? Mas a a quebra de confiança, né? Quando a quebra de um acordo, né? É, a, a gente está acostumada sempre apontar o dedo para a vítima. Pô, como que tu deixou? Como que você foi inocente? Né? Não tem isso acontece, sei lá, numa uma relação, sei lá, é, conjugal, né? Ou alguma qualquer que quando a vítima geralmente ela, pô, tu deu mole, deixou o cara é, te ir, deixou o cara te enganar, né? Mas acho que nessas horas é muito mais prudente a gente olhar para o autor, né? Dessa quebra de acordo. Então, como o Giva estava falando, assim, eles vieram já preparados, eles vieram aqui, aí retomaram. Ó, o Giva. Acho que voltou aqui. Deixa eu botar ele no, no ar novamente. Salve, salve, Giva. Salve. Salve, minha internet caiu. E, sempre... enverga, mas, ó, enverga, mas não quebra. Então, eu sempre tenho o celular né, para entrar por ele, só que eu não sei, a, a plataforma, o não está mais aceitando o meu celular. Entrar, ah, é? Eu não estou conseguindo. É, eu estava conseguindo... mandando uma mensagem para você, né? entendeu? Ah, eu vi aqui, chegou aqui, eu nem... Ah, é, é, mandando, eu fui, fui falando sabe. um pouquinho, Giba, que até eu falei assim, quando o Giva voltar, se, se, tu, se você lembrar do, do, do raciocínio também pode é, continuar, mas é, essa questão né, que, que, que é, muita gente fala, é, ah, mas o, os indígenas deram, deram mole, né, entre aspas, ah, os indígenas foram inocentes, entre aspas, é, mas né, isso é, é, é, um, é uma máxima, né, é um que, por exemplo, é, numa situação de, é, conjugal, lá quando a, o, a pessoa é traída, geralmente a, gente, a, a vítima ela vai ser apontada, pô, você deu mole, como que você não percebeu, como que você não, não, não, não desconfiou, não suspeitou do movimento do seu parceiro, da sua parceira, né? E o, o outro lado lá ele fica meio que, é, digamos assim, isento, né? Porque é, a gente está num mundo que... É, é, você pensar igual, eu vou utilizar um termo aqui para ser até generoso assim. Quando você está diante de um picareta, diante de um de um de uma vontade genocida, né, de uma de um etnocínio é, é, de é, do ali, como que você pode, né, cara, é, lidar, né, a, a casa do óleo botou aqui, ó, só dominamos o nosso próprio lado, né, nesse sentido de é, da traição que, que é, ali o povo português o povo os, os invasores portugueses tiveram com os indígenas ali né é, fala muito mais deles do que do próprio povo indígena né como que você vê essa relação também que é, se a gente está falando de uma de uma de uma uma guerra permanente evidentemente que há uma uma uma relação digamos assim uma relação Forçada, mas é uma relação, né? Não deixa, não deixa de ser uma uma, uma, uma, uma um tipo de relação, né? Um tipo de, de, de, de disputa de ocupação de espaço, né? Assim, pensando dentro da cabeça do do, do, do colono, que para ele o indígena não tinha que estar aqui, ele já tinha que ter se mandado, já tinha que ter sido exterminado há muito tempo. Mas, né? É uma correlação sei lá de forças. Como que você vê? Isso, por gentileza. Então, veja, o nosso processo de, de, de genocídio, etnocídio, né? alguns pensadores dizem que o que aconteceu em Biaiala foi o hecatombe, né? é, dado o número de mortos, né? sempre foi um Sim. desenho, né? é, isso é, com diversas táticas, inclusive o estupro, que é uma arma de guerra, né? Então, a gente teve várias, vários processos para nos apagar, né? O, a eugenia, o, assim, o assimilacionismo, o etnocídio, né? E a gente vai ver que essa política assimilacionista, ela vem até agora. É, o que os, os militares fizeram né, agora com os povos indígenas, né? É, faz parte do que eles pensam. Na década de 70, 60, o, o ministro do interior dizia que na década de 80 não ia ter mais indígena. O livro sobre anomamis, os anomami, que era aquele livro militar que tem uma pessoa branca né, é, por trás, né, uma máscara branca é, é, por trás de um indígena. É mais ou menos o que se pensa, por exemplo, né, nesses processos de retomada, que foram vários processos de retomada, Gabriel, uhum. processo que começa aí, né, principalmente nesse último período, né, começa aí na década de 90, porque aqui na década de 70, né, os povos já estavam se organizando, Nações dos Povos, né, é, com essa discussão. Né, para romper com esse cerco que o Estado nos impôs de controle. Né? A gente estava no não lugar, literalmente, está ainda, muitos de nós estamos ainda. Para você ter uma ideia, o Clóvis Moura, que é um, um pensador negro muito importante, Sim. o Clóvis Moura dizia olha, a República é uma, é, trouxe para o negro uma falsa cidadania e completava para o indígena sequer isso, né, sequer isso. Porque a gente tinha que ser controlado. Né? E até a década de 80, até a, a Constituição de 88, se a gente quisesse votar, a gente tinha que negar a nossa identidade, né? a nossa condição de indígena, uhum. percebe? Então, veja, nós fomos o último setor a, a, a ter o direito, a, a, com os analfabetos, né? e dentre esses nos incluímos, né? é, a votar, percebe? Então, Sim. a nossa. Entre aspas, cidadania, ela vem de 88. Né? De 88. Veja, quantos anos são isso? Não é nada. Não é nada. Percebe? Não é absolutamente nada. Sim. Então, o processo. E que, olha, tem coisas absurdas. Né? É que eu estou escrevendo um livro e que essas coisas eu vou tratar, mas eu tenho tratado já. O, o, o, no fim da década do século XIX, o Estado contou 1 milhão e 200 ou 300 mil indígenas. No começo do século XX, ali, em 1920, 1 milhão e meio de indígenas. Certo? 20 anos depois, introduziu o critério língua e, para o censo, introduziu o critério cor, tira o critério uhum. etnia. Então, branco, preto e pardo. Apareceu 46 mil indígenas só. Você conhece algum processo que teve a morte de um milhão e meio de indígenas? E aí a gente sai do censo até 1991. É, 1991, é, o indígena não era contado. Aí quando o, o, os indígenas começam a ser contado no censo, 200, 230 mil. 700 mil, 890 mil e agora parcial 1 milhão né? e 652 mil, a última parcial do censo. A gente dobra a cada ano, a gente triplicou, triplicou não, né? é, foi dobrando, né? a cada ano após ano do censo a gente foi duplicando. Né? Por que isso? Porque né, nos apagaram, nos mataram em vida, a gente morre nas favelas, e a gente morre sem direito à identidade. A gente está encarcerado sem direito à identidade. A gente passa Sim. a sem direito à identidade. Percebe? Você não sabe quem você é. A gente, nesse processo de, de retomada das identidades, Gabriel, as pessoas né, sofrem, estão sofrendo, porque descobrem que foi roubada uma parte enorme da sua história e que não tiveram o direito de decidir. E esse processo ele tem se dado... Nesse último período, da década de 90, na década de 90, por conta do levante zapatista, porque os zapatistas disseram: Nós somos indígenas e nós queremos discutir projetos de sociedade. E o, o levante zapatista influenciou os povos de toda a Biaiala, aqui, inclusive. Percebe? Então, é, são essas questões que a gente né, precisa aprofundar são essas questões que a gente precisa é, conversar percebe eu, eu sinto muito que o meu meu raciocínio foi interrompido por conta da internet né é. eu sei resolver esse problema do celular para não ter mais esse problema nada né? não, não não não esquenta não tá, tá sendo muito tá sendo muito né, importante a sua a sua fala aí a sua a sua explanação. É, e como que esse apagamento histórico é um projeto muito deliberado, né, o não é né? uma coisa assim, digamos assim, do acaso, não é uma, uma consequência, não, é um projeto é, deliberado né, é, sobre é, culturas, né, é, sobre nativos, né, digamos assim, que conhece, que concebe ali a sua relação com, com a terra, com o território, e tem um profundo conhecimento, né? Acho que é isso também é, quando venho escutando, vendo, vendo as suas falas até no, no, no curso, né? Que se a gente pensar é, a diáspora africana, né? Ela ela veio, teve, sei lá, né? te, te, Teve o seu papel, teve a sua importância ali na, na resistência, na re significação né? Digamos assim. É, do espaço, né? na, na, na, na, na ressignificação ali da sua memória, ali, dos seus ritos lá né? da, da, da, do continente africano. Mas é, eles não conheciam a terra, né? eles não tinham essa ligação, digamos assim, espiritual, igual os povos indígenas, né? igual os povos originais. Falam por gentileza, depois eu quero trazer aqui umas questões do chat também, mas até né, nesse livro que eu coloquei aqui, é, Cosmopoéticas do, do Refúgio, né, o autor ele coloca muito como que foi importante né, ali é, para os marrões, né, o movimento negro ali na, na Revolução do Haiti, aqui os quilombolas da diáspora africana, e também cita né, é, a, a, os... Os saberes indígenas, né, ele também cita essa, essa, essa, essa capacidade, essa, essa, essa maneira sofisticada né, do, do, dos povos indígenas também de é, escaparem, né, digamos assim. E, e, e o escapar é um termo muito sofisticado que ele usa. Né, o escapar não é aquele, aquela fuga, digamos assim, covarde, não, mas aquela, é o escapar para não bater de frente com o com, com, com Estado, digamos assim, não bater de frente de frente com uma arma que destrói em massa, né? A chamada pólvora, etc. Então ele ele ele, ele utiliza aqui não né, o ritual do, do, do vodu, né, o, o xamanismo e tal. Como né? E, e ele coloca essa questão espiritual, né? Como que isso é é, é importante também para gerar, digamos assim, um conhecimento, né? Para gerar mais sabedoria, para gerar proteção quando uma pessoa está ali frente a uma entidade como um caboclo, uma entidade da mata, ou mesmo com um preto velho, uma entidade que passou por sofrimentos ali na questão da escravidão também, ali dentro dessa ótica do negro e tal, e eu acho isso muito importante, né? É, o, o, o como que a espiritualidade ela é um canal, né? Ela, ela, ela, ela, ela é uma busca também pelos saberes, ela é uma conexão com os ancestrais que, que, que lutaram, né? E que, que precisam estar né? é, tá, é, sendo cultuados, para a gente poder entender um pouco também da história e entender também como a gente pode se, se, se proteger, né? Re, é, resistir. Eu não, não, não sou um estudioso, sei lá, digamos assim, da teologia, mas cultuo muito a espiritualidade, né? e me sinto muito firme, me sinto muito protegido, muito forte, quando estou escutando um ponto de caboclo, quando estou é, reverenciando ali Oxóssi, é, e nesse livro aqui, na né, Cosmopoéticas do Refúgio, o autor fala muito dessa importância da espiritualidade para os marrons, para a marronagem, para as questões indígenas, né? da, da, da, da preservação da, da, da terra. É evidente que não é só isso, né? não é abrir mão da questão social, da questão política, mas como que você vê essa questão da espiritualidade também como um componente muito importante para a gente não ficar, digamos assim, tão exposto no sentido energético, espiritual, por gentileza. Não sei se eu fui... fui, fui Fui cristalina aqui na minha colocação. eu penso, eu estava rindo aqui porque, né, é, a gente vê a espiritualidade, sente a espiritualidade, né, Gabriel, é, de uma forma muito diferente também, né, de como tem sido imposta essa espiritualidade é, impessoal, distante, né? É uma Sim. espiritualidade ou religiosidade, na verdade, né? é, que é, é cartesiana também, né? É cartesiana também, muito embora reivindique outros elementos, mas é cartesiana, né? É, e que a nossa espiritualidade ela não vai ser explicada assim, né? a partir dessas referências, né? Ela vai ser sentida também. Sim, né? E muitas vezes pouco compreendidas, né? Porque é difícil inclusive falar dela, né? Porque é, é, se choca muitas vezes, né? Eu tô, tô lembrando aqui do Marçal de Souza, né? A gente está organizando a conferência, a primeira conferência indígena Marçal de Souza, né? Uhum. Marçal de Souza dizia que é, no futuro, é, muitos indígenas inteligentes como ele né, se levantariam. Né? E aí né, ele faz uma profecia interessante. Né? E aí eu fico pensando nessa profecia dele, né, é, que inteligência é que ele está falando? Não é inteligência... Né, é, enquanto sobre, é, ser humano, né? é, uma, é, é a compreensão da dinâmica desse pensamento eurocêntrico. É disso que ele está falando. Entende? Porque é um pensamento, muitas vezes, muitas vezes não, né? é incompreensível. Outro dia eu vi um podcast de uma pessoa, de um duas pessoas levaram o Davi Copenal, acho que foi para São Paulo né e tudo para ele não tinha sentido, e não tem sentido. Não tem sentido a pessoa não ter espaço vital né? para é, poder se relacionar com a natureza. Qual é o sentido Sim. disso? Nenhum sentido, porque você, ao né estar com a natureza, olhando a dimensão da natureza, né você está integrado a ela, a dimensão do mar, a dimensão das florestas, né? Você se integra, né? E aí ele ele ia colocando várias questões, eu né? E, a, e as respostas das pessoas eram as respostas mais rasas possível, né? Não conseguiam, tentavam, né? Eu acho que faziam um esforço honesto. Acho que não conseguiam compreender a dimensão, né? Daquilo que ele estava colocando, né? Eu acho que assim é também com a nossa espiritualidade, né? Porque se você atravessa ela pela racionalidade é, eurocêntrica eu acho que tem problema porque tem uma racionalidade é. também entendeu não tem concordo. Uma agora é isso né essa nossa espiritualidade é uma espiritualidade de ligação também sim sim é, é, é, é. é isso que ele até é, dialoga aqui com, com, com o livro né do do, do, é. do... e aí é, e aí né? É... e aí é difícil né fica difícil um pouco é... essa essa e aí bom enfim né é... o povo da mercadoria vai ter sempre uma dificuldade de compreender isso né? porque a espiritualidade do povo da mercadoria está na mercadoria entende entendeu Está na mercadoria. Não está tá na, na, na ligação com a natureza. Na ligação. Não está na, na, na ligação com a totalidade. Percebe? É até um status, veja, né, Giva? Vira um status, veja, né? Gabriel, veja só uma coisa interessante. As árvores falam. As árvores falam. Está tá, tá perguntando? As a, é. As árvores falam, assim como nós? não do ponto de vista racional não mas, mas, né, elas, desde, se mas, mas elas se comunicam mas elas se é. comunicam a espiritualidade que eu que eu, que eu, que eu né, concebo é essa espiritualidade que ela é muito menos sentida como você falou do que é, falada né quando estou na mata quando estou em certa cachoeira quando tu vai eu tenho o né, meu meu chá quando eu estou na cachoeira eu eu, eu eu fico arrepiado porque você não precisa nem nem nem organizar o, as ideias é né? só você sentir você sai de lá né numa comunicação numa num, num, num, num transe, né e até o autor coloca aqui isso nesse livro né quando você está nessa conexão né com essa ancestralidade através de cânticos através de danças né é, vai muito naquilo que a gente estava falando né do que até o cimas brinca né danço ritualizo logo existe né que é compreender o corpo além da, da questão da racionalidade né mas você vê o rio né quando você vê um fluxo de um rio tu pode pensar o né diversas metáforas para nossa vida etc então mas é isso né? é, e isso nos dá energia né nos dá força né isso Porque é muito bom tem várias é, questões né que é, dá para gente falar sobre isso, né? Mas eu acho que às vezes é melhor até viver, né? Isso. Viver, é, deixa... lá. O Gabriel, não vamos. Eu, não... eu vou. Não vamos correr. dar munição. Não vamos dar munição. <risos> Ô, Gila. O... Só deixa. Eu... Tem, tem tem duas questões aqui. Não, eu, queria, eu queria aqui cumprimentar o Oli, a Karen, a Ivone. É. Eu vou é botar eu aqui... Aí, eu acho que outras uma, estão eles, né, A Karen botou aqui, eu acho que foi a primeira que eu selecionei aqui, ela botou aqui, ó. É, não conhecer esse canal, que fantástico, estar em o Giva do, do canal Imbaú. Como sempre, Giva nos trazendo novas formas de, de, de pensar sobre questões que é, invisibilizamos. Ah, tá, já vou escrever. Né? Obrigado, Karen. Tem uma outra, que é, ela que coloca aqui também. Tá. É, Gabriel, eu pede para o Giva falar sobre a importância da literatura indígena nesse movimento de resgate de valores através dos povos originais, né, do direito à memória. Você então, citou, né, citou algumas referências, não né? lembrar de alguma? Eu citei. Eu acho muito importante, porque nós fomos, né, como nós fomos impedidos de falar sobre nós, sobre nossa visão, sobre as mudanças, né? foram ocorrendo, é, nesse momento tem um movimento muito importante, né? as mulheres têm sido muito importantes nesse processo. Né? Posso citar o Mulherio das Letras, né? é, indígena, né? que estão aí. É, Quarta-feira mesmo, eu vou estar atividade em Mossoró, que é uma atividade de literatura, uhum. né? é, fazendo uma discussão lá sobre povos indígenas, literatura, enfim, né? é, Que eu acho que a gente vai ter que produzir muita coisa, muita coisa mesmo. Tem necessidade de produzir muitas coisas, né? Porque ah, no geral, né? A gente tem um déficit. Apesar de hoje ter muita gente escrevendo, ainda nós temos um déficit de produção nosso. Sim. Espero que agora, inclusive esse ano, seja um ano de muita produção. Eu tenho dois livros direto, quero organizar mais um. Um já está escrito, o outro já Ah, tá o canal do, do A Casa do Olí pediu para você falar é, um pouco do seu eu, livro aí, se é, for interessante. É, eu é, estou escrevendo um livro que é um pouco trazendo essas questões é, que eu tenho colocado, né? Sim. que chama Terra de Sangue, sangue na Terra, né? O rastro do colono capitalismo, que é um uh -huh. livro que eu vou fazer esse passeio aí, vou trazer essas questões todas do mercantilismo, colonialismo, Bacana. as evidências de que não foram todos esses documentos que não foram que com, é, constata, né? Que não foi invasão, né? Não foi é, descoberta, foi invasão tem uma questão que eu sempre achei muito importante, né, que a a guerra dos bárbaros, né, e a guerra dos bárbaros, Sim. ela aconteceu no final do século de, é, no final do século 17 até o é, começo lá a década de 30, 40 do século 18, né, é, e que tem uma decisão a Ivone, inclusive eu conversei com ela, a Ivone está nos acompanhando ela trouxe um elemento muito interessante que vai dar uma liga muito interessante que ela está uhum. lendo esses documentos além mar né, é, que vai demonstrar também que havia uma intenção é, da coroa portuguesa né, de, de, de forma violenta é, é, inibir as existências e ocupar os territórios e nisso se insere palmares também, né, nesses processos, que faz parte de um processo de resistência. Palmares está dentro desse processo de resistência. É que a gente, quando fala de Palmares, destaca Palmares como só tivesse existido a resistência de Palmares, que é uma resistência indígena e negra. né? Sim. É, Mas que as resistências indígenas em grandes alianças, da Bahia até é, o Piauí, olha só, muita muita confluência né Sim. muita articulação dos povos fazendo a resistência e que se fala pouco disso eu quero falar quero gastar um tempo né falando da da, da guerra dos Bárbaros é, e etnocídio, epistemicídio né Essas questões que a gente é, que trazem à luz né muitas as questões é, que diz respeito, afeta aos povos indígenas e que vai apresentar né, olhar diferente daqueles olhares que tem sido apresentado. Né. Aí eu estou oh, tentando é, colocar esse livro no mundo aí, estou fazendo uma, uma vaquinha né, via befeitoria, né, é só procurar até. até posso. Vou deixar o link, me, me, me passa o link, que eu deixo aqui. O... Ah. Vou passar aqui para você o link. Show. Estamos nesse processo aí. Beleza. Agora eu vou ter mesmo que me despedir. É, é já está indo né, é. para duas horas. Eu ia, eu ia pedir para você né, fazer aí as suas considerações finais, por gentileza. É... Espera que sumiu até o Sim. chat aqui não, a, a, a, não voltou quero, é pedir né, agradecer pedir aí a, a, to, a sua assim. participação e uma mensagem final não né? pode ser uma mensagem final aí e agradecer a casa do óleo aí né a Karen pela participação não eu acho que é isso né a gente está num momento né é, que é uma das piores quadras históricas, né? Eu não tem registro ao longo do, né, dessa história que nós conhecemos, que está registrada, nós não temos um momento pior do que esse. né? Porque esse momento é o momento né, em que a gente criou uma mudança tão grande né, que essa mudança chama Antropoceno. Olha só, é fruto da ação dos seres humanos contra a natureza, que está provocando a mudança, que é uma mudança que destrói a própria vida, porque ela, o planeta ele vai se, né? Ele vai é, se recompor em milênios, né? Talvez milhões, Sim. né? De anos, mas nós não, a vida não, né? Então a nossa quadra histórica é a mais dramática que eu já vi, né? É, olhando para a história, né? Não é à toa que os Anomami olharam para o céu o céu está caindo. Né? Então, é, o caminho é esse. Né? Eu penso que passa pelos povos indígenas, obrigatoriamente. Não tem jeito. Sim. Passa pelos povos indígenas naquilo que os povos indígenas podem oferecer de melhor. A relação com a natureza e a sociabilidade né? e outras formas de reprodução da vida diferente, dessas que foram impostas para nós estão aí, né? É isso. E é isso, Pô, caro Gabriel. Daqui a pouco eu tenho uma reunião. Não, beleza. Obrigadão, hein, Giva? Muito, muito grato aí. Muito importante aí essa, essa sua perspectiva, né? Essa, essa narrativa ser colocada mais para os debates aí, né? Para que também mais pessoas possam estar vendo, né, e acompanhando também as referências, né, e buscando também, né, essas essa, essa pesquisa aí, esse aprofundamento, porque é, é para ontem, né, que a gente precisa estar tá olhando com carinho, estar tá resgatando é, a questão do, do meio ambiente, a questão da, da, da história, né, esse apagamento histórico aí que vem o poder vem fazendo, né, de uma forma de uma forma deliberada né, com, com interesses bem, bem escancarados. Agradecer também o pessoal do chat, Casa do óleo é, a Karen, tá bom? Muito obrigado, Givo, gratidão mesmo. Fica na paz, qualquer coisa, estamos aí. Vamos mais para frente fazer, ir fazendo aí mais. É muita coisa para falar, a gente vai encaixando aí, entendeu? É muita coisa importante e o canal à margem ele se dispõe, tá? Ele está de portas abertas para essa questão aí das da lutas indígenas, das lutas indígenas. Valeu, gente! Oh, obrigado, Gabriel. Preciso ir mesmo aqui, viu? Vai lá, vai lá, Daqui cara. Daqui a pouco eu tenho que entrar. Tá bom? Um grande Valeu, abraço. Obrigadão. Um abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Valeu.